Foi há tanto tempo, foi mesmo há muito tempo. É, a primeira coisa que eu me lembro de, de fazer na internet era procurar coisas. Procurar coisas, um, procura, procurar coisas não, não era procurar coisas como nós procuramos hoje, que vamos ao Google e perguntamos qualquer coisa, não. Era procurar o que é que estava lá. Por exemplo, encontrar bibliotecas era uma coisa bestial. A primeira eu não me lembro a primeira vez que eu fui à internet. Uh, deve ter sido logo muito no princípio dos anos 90, 94, ou 95, não sei. Uh, é por aí. Não tenho a certeza de qual foi a data. Uh, Lembro-me que. Quando eu fui à vida Cultural em Bruxelas, ainda não havia internet, uh, ou se havia, era a internet dos americanos, não é? Portanto, não, não havia disponível para nós usarmos. Agora, como utilizadora, não me lembro muito bem, lembro-me que no jornal, quando, quando eu fui para a TVI, também não havia internet, havia intranet. É? Nós tínhamos uma, não era internet mas tínhamos uma rede qualquer, interna, porque eu lembro, por exemplo, para checar a pronúncia, uh, que podíamos aceder a um sítio qualquer onde víamos a pronúncia das palavras. Lembras-te, João? Não lembro como é que era isso. Eu, eu todos me uh, não, não, não, não me lembro a primeira vez que eu fui à internet. O que me lembro é da dificuldade que era um, guardar os caminhos, quando tu encontravas alguma coisa, ou escrevias o www .h, não, http dois pontos, barra, barra uh, e a morada, ou então nunca mais lá conseguias voltar, porque nós íamos de um sítio para o outro e aquilo era uma espécie de, aliás, por isso é que se chamava navegar, porque a gente entrava ali, entrava e podia ficar até às 4, 5, 6, 7, 8 da manhã a descobrir coisas uh, e eu já não me lembro muito bem como é que íamos de umas para as outras, mas até me lembro que houve um deputado, na altura, que fez um livro com as moradas da internet, que é uma coisa mesmo extraordinária, o Zé Magalhães editou um livro, que não me lembro como é que se chamava, mas eu, eu comprei-o na altura, com as moradas da internet, que hoje em dia é, é, é, é como diriam os brasileiros, coisa de português. Como... Fazer um livro com moradas da internet é o oposto, não é? É contraditório em si mesmo, porque as moradas mudam tanto e há tantas e há coisas que imortalizar entre aspas em livro é a última coisa que faz sentido. A internet foi, eu acho que daqui a uns anos, a internet vai ser tão importante quanto a revolução industrial.